Opa! E aí soldado do tigrão? Namorando muito. Bem-vindo à comunidade de homens alfa. Vou ensinar você uma receita rápida para ajudar você a não gozar rápido. para você não passar só um minuto e matar sua parceira de raiva. O limão todo mundo já sabe, este produto tem um grande poder antioxidante. Frutazinha das mais poderosas, ela é rica em flavonoides. Isso faz com que tenha grande força no combate aos radicais livres. E se você não sabe soldado do tigrão, estes radicais livres faz com que você tenha baixo desempenho sexual. Ah, ah, ah, ah, você também não sabe. Os flavonoides presentes no limão atuam na prevenção do câncer de próstata. Consequência disso soldado, é que o limão ajuda a combater a acidez do corpo. Bem como vai eliminando o ácido úrico nas articulações do seu pênis. Mas ter maior proveito, use o limão corretamente para não gozar rápido. Vou te ensinar aqui uma dieta feita com limão maduro que me ajudou muito. Antes de finalizar a ejaculação precoce de vez, o limão foi um dos métodos que usei para ir melhorando o meu desempenho. Remédio caseiro para não gozar rápido. Ingredientes a serem usados. 7 limões maduros. 2 gengibres para acelerar o efeito. A doce com mel ou açúcar máscarvo. Atenção, como fazer a dieta. Na primeira semana, depois da refeição noturna, acrescente limão ao copo e também um pouco da raspa do gengibre. A doce com açúcar máscarvo. Na segunda semana, o seu organismo vai estar absorvendo bem as propriedades do limão e então você começará a ter efeitos grandiosos para ajudar a controlar sua ejaculação precoce. Então esta é a receita. Agora, preste muita atenção a essa pergunta. Você deseja do fundo do coração dar prazer máximo à sua mulher sem gozar rápido? Ou você pretende continuar passando vergonha? Soldado Tigrão, conheça o guia que me ensinou a passar mais de 40 minutos e deixar minhas mulheres de pernas bambas. Acesse o guia na descrição e veja o vídeo da minha história. Soldado Tigrão, até o próximo vídeo. Venho aqui só te ajudar, então não vou pedir para se inscrever, nem para dar like. Quero ajudar você a ter prazer pleno no sexo. Abraço do tigrão foda. Até outro vídeo e com remédio caseiro para ejaculação precoce.